Se liga nisso, mano, em menos de 15 segundos, basicamente, peguei uma entrada aqui pelo celular, tá na Badge365, e já deu green em menos de 4 minutos, basicamente, em 5 minutos, basicamente. Eu vou te mostrar agora como você pode apostar na Badge365 usando o seu celular de maneira simples e fazer uma grana através das apostas esportivas. Vamos embora pro vídeo. Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira No vídeo de hoje eu quero te mostrar como apostar aqui na Bet365 pelo celular Essa aqui é minha conta secundária, tem 48 reais que acabei de pegar uma entradinha aqui Deu green, vou mostrar pra vocês E essa aqui é minha conta principal, já tem uma banca um pouco maior Bom, primeiramente, olha, quero pedir pra você não reparar se você escutar alguns barulhos aqui Porque o vizinho da cobertura do lado da minha tá reformando lá E tá fazendo uns barulhos, tá? As pessoas me perguntam sempre como que eu faço pra apostar na Breach 365 pelo celular, se tem como fazer as apostas pelo celular. E sim, basicamente 99% das minhas apostas, 99,9% das minhas apostas são pelo celular, tá? Sempre são pelo celular. Por quê? Porque eu faço parte de um grupo aqui no Telegram, onde os analistas já mandam os sinais prontos, né, das entradas, ó. Eles acabaram de mandar uma entrada aqui agora, ó. Tem menos de 10 minutos, basicamente. Inclusive, eu peguei essa entrada que eu vou mostrar pra vocês. E o que que acontece, né? É, você clicou... Clica aqui no link que eles mandam, já vai direto para o jogo, já vai direto para a aposta. É só você colocar o valor que você quer e pronto. Em menos de 30 segundos você consegue apostar pelo seu celular e ganhar dinheiro de uma maneira muito mais eficaz, muito mais simples. tá? Por que, que eu faço parte de um grupo VIP? Porque eu já tentei apostar sozinho várias vezes Quebrei a banca três vezes já Dentro da Bestip365 Eu não tenho tempo de ficar, de ficar analisando jogos do mundo todo Ficar analisando as paradas As probabilidades e tudo mais né Devido à minha correria também E por conta de não ser especialista Então por isso que eu faço parte de um grupo VIP E aí os caras mandam o um sinal que Você clicou, já vai diretamente pra aposta Já segue a aposta dos caras Depois de alguns minutinhos de dinheiro já está disponível pra você para de mandar um sinal aqui dentro do grupo VIP Vou mostrar pra você como é que faz Olha, você vem aqui no grupo Aqui eles mandam um link, ó, tá vendo? O link tá entrar no minuto 59. Você clica no link, já vai abrir aqui. Pronto, eu entrei na minha conta secundária aqui. Lá tá falando para entrar no minuto 59. Ó. O jogo tá no minuto 58. Você clicou, vem aqui ó, em escanteios minutos. Aqui, ó, minutos, tá? Clicou aqui em minutos, vem escanteios. Colocou aqui o valor. Vou colocar aqui nessa aposta 30 reais. Ó, vamos colocar aqui, ó. 30 reais, ou seja, ó, vou apostar 30. Se ganhar, vai voltar 47. E vamos confirmar. A aposta aqui. Aí como é que funciona? Ó, a partir do minuto 59 começa a valer. Aliás, desculpa, a partir do minuto 60, que a aposta é em 10 minutos. Então, como está escrito aqui, ó. É, tá apostando que vai ter um escanteio no jogo entre o minuto 60 e o minuto 69 e 59. Ou seja, entre o minuto 60 e o minuto 70. Mas basicamente é isso. Agora eu vou aguardar um tempinho aqui para ver se essa aposta vai bater, se vai dar green. Ou não, vou mostrar pra você que independentemente se der red Mas é isso, ó, então você clica no link Ó, eles mandam o link aqui dentro do grupo Hoje tem mil, quase duas mil pessoas dentro do grupo VIP Basicamente é isso, ó, eles mandam a imagem do jogo já com o link Você clicou, tá? Clicou, vai pro jogo em menos de 30 segundos, ó Foi pro jogo, já clicou aqui em minutos E vai aqui na opção de escanteio, ok? Ó, começou já, não, ainda não, mentira, né? Tem que esperar entrar no minuto 60 ali Vamos ver, daqui a pouquinho eu mostro pra você se deu green ou se não deu green o resultado desse, dessa aposta aqui, beleza? Olha aí galera, deu bom no jogo. Ó, acabou de dar green ó, minuto 68, ok? Saiu o escanteio. Vou mostrar para vocês aqui ó. Resolvidas a entrada que a gente acabou de pegar. Olha aí, 30 reais. Voltou 47 reais. A odd, olha, para você ver na partida, tá 1,57 a odd. Ó, ou seja, tivesse colocado, vamos supor, 10 reais, teria voltado 57 reais. De lucro, ou seja, então só para você tomar noção, ó, peguei a entradinha aqui bem rápido dentro do grupo VIP, peguei a entrada aqui em menos de 30 segundos depois de pegar a entrada, né, dentro do grupo. É, coloquei, fiz a aposta e em mais ou menos 6 minutos, né? Mais ou menos 6 minutos de aposta, ganhei essa grana aqui Então para você ver a velocidade que é pra entrar numa, num sinal, né? É muito simples, é muito rápido, tá? É, e como que você faz pra fazer a aposta por conta própria, se você quiser? Apesar de que não é o que eu te indico a fazer, né? Apostar por conta própria, mas... Pode entrar aqui na sua conta da Bet365 Pode vir aqui, ó, clica aqui em ao vivo Vai mostrar todos os jogos que estão rolando agora, neste exato momento Então eu vou clicar num jogo qualquer aqui, Tá? O jogo tá aqui aos 26 minutos, ó. Você pode apostar vários tipos de coisas, ó. Você pode apostar resultado final, ou seja, se eu apostar desse lado aqui, ó. Eu estou apostando que esse time da casa aqui... Peraí, deixa eu dar um clique na tela aqui, porque tá ruim. Não tá focando, ó. Pronto, ó. Se eu clicar aqui, tô apostando que o time da casa vai vencer. Se eu clicar aqui, tô apostando que vai dar empate, ok? Então, você pode apostar várias coisas, ó. Você pode vir aqui, ó. Vai apostar em quantos gols, por exemplo, terá na partida. Quem vai fazer o primeiro gol do jogo. Quem vai fazer uh, o último gol. Quem vai fazer... Mais gols e por aí vai, entendeu? Dá pra você apostar vários e vários e vários tipos de coisas diferentes aqui dentro é, da Best365. E aí pra você ver sobre como apostar pegando os sinais é muito simples, né? Esse foi aqui basicamente o segundo sinal que eu peguei do dia já dentro do grupo VIP. O primeiro eu peguei da minha conta principal como eu mostrei pra você. E é isso. Tipo assim, mano, em 30 segundos você pega. E a vantagem de você pegar sinais, de, do, do, no caso do grupo, né pegar as entradas do grupo, é isso daqui. ó A taxa de assertividade, vou te mostrar por dentro aqui o grupo. Se liga. Esse aqui é o grupo por dentro, tá? Deixa eu abrir mais a câmera aqui para ficar mais fácil você ver. Olha aqui, ó. olha a sequência de hoje, ó. Por exemplo aqui, ó, de nove entradas aqui pegou é, sete acertos, ó. E pode ver que tem mais. Quer ver? Espera aí. Aqui também logo em seguida tem resultado de alunos, cadê os resultados dos alunos aqui para você ver? Aqui, ó. Resultados de alunos, isso daqui, ó. Olha, lá, Caroline Teixeira. Olha só para você ver. Deixa eu focar aqui. Caroline Teixeira, olha só, ganhou R$72 essa aposta de lucro. Aqui temos outro aqui, o Josimar Wesley. Isso dentro do grupo, ó. Nós temos 1.900, quase 2.000 pessoas dentro deste grupo VIP que eu faço parte aqui, ó. E olha, vários e vários lucros de alunos para você ter ideia, ó. Esse é o resultado dos próprios alunos do grupo, tá? para você ter uma noção, é muito mais simples, porque ao invés de você ficar tentando apostar por intuição, por conta própria tudo mais, e acabar perdendo dinheiro, como eu já fiz, né? Eu perdi, já quebrei uma banca umas 4 vezes. Dentro do grupo é isso, os caras mandam o sinal, você clicou, já faz a aposta e pronto, em alguns minutinhos, já tá disponível lá para você. Lembrando que o grupo não é meu, eu faço parte também, eu só indico, né? Mas enfim, vou deixar aqui na descrição do vídeo, se você tiver mais interesse em saber como fazer parte do grupo VIP, pegar as entradas lá também, assim como eu fiz aqui agora para você, vou deixar aqui na descrição o link que tanto do, é, de uma aula a gratuita Onde eu mostro como que eu faço mais de 200 reais por dia E do meu WhatsApp Você pode me chamar lá no WhatsApp Trocar uma ideia comigo a gente, né, Eu troco uma ideia com você numa boa Qualquer dúvida que você tiver Eu te respondo, eu mesmo vou te responder Se você tiver interesse em saber mais sobre o grupo VIP Me chama lá também Que a gente troca uma ideia sobre isso daí Tá bom? Então até o próximo vídeo então eu Espero que você tenha gostado Deixa o seu like se esse vídeo agregou alguma coisa pra você Deixa o seu like aqui Se inscreve no canal Ativa as notificações E até o próximo vídeo E valeu! valeu. Yeah. Yeah. Black whip, black rims, yellow bitch, red bone Big hips, blue eyes, big lips, hair li